Olha esse beat, eu tô no instrumental E esse cara agora é pau.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 Ah, que vai fazer embaixadinha Se a bola encosta no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha Você sabe meu mano que você é muito fraco, então desce no palco E quando quiser rimar aqui em cima faz igual o mano falou RIMALDOR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 Pode, cara. Tá? Já que você falou então, vou descer. Ah! Meu mano, na moral, sem engano. Eu gosto. Estar... Nessa ah, hora, esqueceu que eu tô fumando? Só eu rimar. Tá afovado ah! que é, poeta. Fogo no cu, tá querendo tá? dar. O abreiro se fudeu. Sabe o seu seu nome? Caralho! Vai no vento, aprendeu. Esse é um fato, pra mandar punch, você desceu do palco Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento Vou botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro mais em 3, 2, 1, Rima! Caralho, que rimar inovadora, você é nota 10 Vou até contar pra professora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 Você vai tomar tiro no peito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 Porque eu nasci mais ético, pra rima igual a mim, você faz um curso técnico. Pega visão, beca, você mandou mal. Tu alimenta o teu, puxa, alimento espiritual. Agora a sua casa cai, parceiro sem maldade, quer rima, aprende com o pai. Falou sobre internet, aí não passou nem i-fi. A rua ensina a rima, que é técnica é o Senai. <risos>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 é nóis, falou rimasolo aqui.